Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 3, e nós vamos ver aí os versículos 13 e 14. Eu fiquei muito impressionado enquanto Emmanuel Ziga estava pregando, porque a ideia da gente trazer pessoas diferentes, é ter assuntos diferentes, perspectivas diferentes, né? mas a minha mensagem hoje, eu vou começar falando de uma promessa que Deus fez a Abraão para terminar, e uma experiência que ele quer trazer na minha e na sua vida, chamada um batismo de fogo. Quando ele começou a falar dessa aliança, eu falei, não vi que estava tão amarradinho desse jeito, né? mas fui brincar com ele, falei, amigo, você fez uma excelente introdução para a minha mensagem. Acredito que, de alguma forma, algo que Deus queira não só falar, mas fazer nessa tarde. E eu oro assim, mantenha o seu coração bem sintonizado com Deus. Mais importante do que me ouvir é que você o ouça, é que você deixe a palavra dele entrar no seu coração, é que você permita aquela aplicação personalizada que só ele pode fazer dentro de você, porque aqui eu vou fazer uma aplicação generalizada. Mas ele tem a capacidade de colocar a palavra certa no lugar certo, te ajudando a ter a perspectiva e a aplicação certa. Então, eu quero que você creia, eu quero que você ore por isso e que você confie que nesse ambiente do sobrenatural, o Espírito da Verdade vai fazer algo. Amém? Eu sei que a minha característica e parte do meu chamado é o ensino, mas eu acredito que o propósito da mensagem, ele envolve uma liberação profética. Então vamos ficar bem abertos àquilo que Deus tem, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Pai, nós te louvamos e declaramos nossa confiança no Senhor e na ação do teu Espírito, o Espírito da Verdade. Te louvamos por esse tempo, te louvamos por aquilo que o Senhor tem preparado e queremos de fato ser servidos da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Mas oramos, ó Deus, por mais do que orientação, informação, alimento. Nós clamamos, ó Deus, que de fato junto com a Tua palavra venha a compreensão espiritual, venha essa aplicação personalizada do Teu Espírito Santo que falamos e acima de tudo nós clamamos pelo Teu toque. Toca as nossas vidas. Permita-nos sair desse lugar não apenas com informação ou entendimento. Nós queremos sair desse lugar debaixo do teu toque. Nós clamamos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse é um texto conhecido das Escrituras. Eu diria bem conhecido. Porém, talvez eu não ousaria dizer que ele tem sido bem entendido ou compreendido. O Calvário, obviamente, é um lugar de troca. A Bíblia diz que Cristo fez maldição por nós para que nós recebêssemos a bênção. Mas esse não é o único lugar que fala da troca. Paulo escreve aos coríntios e diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na mesma epístola aos coríntios, ele diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A Bíblia diz... No livro de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades para que, pelas suas feridas, nós fôssemos sarados. E nós podemos destacar vários aspectos ou elementos dessa troca. Ele pega o que nós tínhamos de ruim para oferecer aquilo que ele tem de bom. No entanto, a forma como normalmente olhamos para esse texto, em especial Gálatas, capítulo 3, nos faz sempre pensar na maldição e na bênção, talvez na perspectiva eu não diria errada, mas no mínimo incompleta porque quando a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, em você precisamos entender exatamente o que significa essa declaração e a que maldição Paulo se refere quando ele usa a expressão maldição da lei, ele obviamente está apontando numa direção muito clara em Deuteronômio, por exemplo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 nós podemos entender que, além de falar da maldição que Cristo assumiu o nosso lugar, que Ele também estava falando daqueles que não guardavam a lei. A maldição mencionada por Paulo é referida claramente por Deus através de Moisés, no Velho Testamento, no Pentateuco, várias vezes. Eu queria dar alguns exemplos. Deuteronômio 11, de 26 a 29, diz, Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguidos outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essa menção de se pronunciar bênção ou maldição, é algo muito claro, é uma ordenança específica que eles tiveram que cumprir. Em Deuteronômio 28, nós temos detalhes do versículo 1 ao 14 da bênção, mas do versículo 15 até o fim daquele capítulo enorme e gigantesco, detalhes de maldições que se manifestariam na vida daqueles que não obedecessem a lei de Deus. Em Deuteronômio 27, de 11 a 3, nós lemos assim, Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, Estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Ele está falando de seis ou metade das tribos. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal, Rubem, Gad, Azé, Zebulon, Dan e Naftali. O povo se divide em duas metades. Reconhece as bênçãos da obediência e pronunciam isso sobre o povo, mas reconhece as maldições da desobediência e pronunciam isso também sobre o povo. E Josué, no capítulo 8, nós vemos que quando eles finalmente entram na terra prometida, essa ordem é cumprida, dos versículos 33 a 35. A Bíblia diz, todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles, em frente do monte Jerizim, e a outra metade, em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrara... Outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Segundo tudo o que está escrito no livro da lei, palavra nenhuma houve. De tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para todas as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Obviamente nós estamos falando de um assunto ao qual foi se referido várias vezes antes e depois de acontecer. Deus estabeleceu um claro padrão. Quero andar na bênção, obedeça a minha palavra. Mas se resolver andar em desobediência, a maldição será inevitável. Toda a visão de bênção e maldição que nós encontramos o tempo todo no Velho Testamento, e daqui a pouco eu vou te dizer que no Novo não necessariamente mudou, é que a bênção sempre viria como consequência da obediência e a maldição sempre viria como consequência da desobediência. Aí nós nos deparamos com a declaração dessa de Paulo, escrevendo aos Gálatas. E a pergunta a ser feita é, Paulo está falando do quê? Que Jesus veio nos resgatar do quê? Da causa ou da consequência? Porque a maioria de nós olha para uma restauração da maldição, olhando e focando apenas a consequência, e não necessariamente a causa. Então, porque no livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que a maldição, que era a consequência da desobediência, viria na forma de enfermidade, falta ou privação de recurso financeiro, derrota diante dos inimigos. Aí a gente se agarra a essa declaração de Paulo, de que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que então a gente aplique fé para ficar livre da enfermidade, da privação financeira e da derrota dos inimigos. E eu não estou dizendo que você não possa crer em Deus para andar em vitória. Mas se nós imaginamos que Jesus veio nos resgatar só da consequência de desobedecer, isso significaria que agora, então, a gente estaria liberado para desobedecer, sem ter consequência. Porque se a maldição da qual fomos resgatados é apenas a consequência da desobediência, então agora podemos desobedecer à vontade, sem nenhum tipo de consequência. Jesus não veio nos resgatar do que nós acabamos socando como... Chamando de maldição como consequência apenas da desobediência. Jesus vem mexer na raiz do problema. Jesus vem mexer na causa de tudo isso. Jesus vem mexer naquilo que nos mantinha escravizados a um padrão de desobediência, para que então nós pudéssemos ser empoderados por Deus na nova aliança, um lugar de obediência. Para que então, trocando desobediência, que era algo que todo mundo estava enredado para entrar no lugar de uma obediência que agora seria possível, por meio dessa obediência provocamos então as consequências de bênção em vez de maldição. Mas de alguma forma nós conseguimos, e o Brasil talvez diferente da maioria de outros países, nós conseguimos dar uma cara de um evangelho que sempre está mexendo naquilo que é efeito colateral, mas nunca na causa, nunca na raiz do problema. E nós estamos tentando crer no Evangelho que nos deu o direito de viver as bênçãos de Deuteronômio 28 sem obediência de Deuteronômio 28. Nós decidimos acreditar que o Evangelho seria um jeito de pegar a bênção dos primeiros versículos de Deuteronômio 28 e encaixá-las como consequência da desobediência do versículo 15 em diante. Porque, afinal de contas, Jesus resolveu o problema da consequência. Eu quero te dizer, não foi isso que Jesus veio fazer. Não é isso que Paulo está falando. Não é isso que ele está prometendo. Na verdade, quando ele diz para que recebêssemos a bênção, ele diz a bênção de Abraão, o patriarca maior com quem Deus fez uma aliança, e fez uma aliança decidida a fazer algo na terra através da linhagem dele. Agora, lembre-se que embora isso tenha o seu cumprimento em Cristo, porque da linhagem de Abraão viria aquele, no qual todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas, Deus também está estendendo isso a nós, o seu povo. Na velha aliança era o Israel natural, mas na nova aliança Paulo escreve, ele explica mais aos gálatas até do que só aos romanos, que nós somos os filhos da fé. Porque Deus fez duas promessas distintas a Abraão. Numa delas ele diz, a sua descendência será como a areia do mar. Mas na outra ele diz, a sua descendência será como as estrelas do céu. Quando ele fala da areia do mar, ele estava dizendo, eu vou te dar uma descendência terrena. Mas quando ele fala das estrelas do céu, ele estava dizendo, eu vou te dar uma descendência celestial. João Batista em Mateus 3, ele olha para os judeus seus dias e diz, vocês estão se orgulhando de serem filhos de Abraão, dizendo, nós somos filhos de Abraão, ele diz, das pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa desses filhos de Abraão. Então isso também nos envolve. Então, a partir de Cristo, descendente de Abraão, e agora de uma nova linhagem espiritual, Deus fará algo em toda a Terra. Mas a pergunta é, o que Ele, de fato, quer fazer? Será que quando nós falamos em bênção, nós vamos o tempo todo só imaginar um mundo naturalmente falando, algo transitório e terreno apenas sendo melhorado? Porque o foco do Evangelho, principalmente no meio carismático e neopentecostal brasileiro, virou isso. E não estou dizendo que nós não devemos esperar que Deus faça isso. Só estou aqui para dizer que a gente não pode confundir propósito com consequência, propósito com efeito colateral. Paulo escreve aos Coríntios e diz se é só para esse mundo que nós esperamos em Cristo, se é só para as coisas terrenas que nós esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então o Evangelho vai produzir efeito nessas áreas? Vai. Mas o cerne do Evangelho não é esse. Nós precisamos entender exatamente o que é que Jesus veio fazer. E quando falamos de causa ou consequência, eu preciso, de fato, repetir isso. Se está redimido da maldição pela obra da cruz em Cristo, fosse só não ter mais consequência, a gente não teria mais nenhum tipo de problema hoje. E isso não é bem verdade. Aliás, em Apocalipse 22, no versículo 3, a Bíblia fala de um momento quando Deus ha enxugado os olhos toda lágrima, quando não haverá mais morte, não haverá doença, não haverá enfermidade. A Bíblia diz que, então, nunca haverá mais qualquer maldição. Então, pelo jeito, a coisa não findou ainda. Aliás, no livro de Hebreus, no capítulo 6, a palavra de Deus nos fala, no versículo 8, sobre aquele tipo de terra. Em primeiro lugar, ele fala no versículo 7, daquela terra que absorve com frequência a, a, a, que absorve a água da chuva que com frequência cai sobre ela frutifica, corresponde para Deus e a Bíblia diz, e então recebe a benção da parte de Deus, mas ele fala de um outro tipo de terra que não dá fruto e a Bíblia diz que esse tipo de terra está perto da maldição e o seu fim é ser queimada ele está falando com crentes da nova aliança e ele está falando de gente que porque corresponde frutifica para Deus, vai andar na benção mas ele está falando de gente que não corresponde e será tocado pela maldição então, se a maldição já tivesse sido erradicada do nosso meio, não se trataria disso no Apocalipse falando de um evento futuro, e não se trataria da possibilidade de alguém hoje poder ser tocado por maldição em vez de bênção. O problema é que nós decidimos acreditar que Cristo nos resgatou dessa consequência, e não do que era o grande motivo de gerar as consequências. Então, o que é que eu e você precisamos olhar e entender? O que é que gerava a maldição? Desobediência. O problema é que o homem não conseguia, não podia, não tinha a menor condição de viver essa dimensão de obediência no passado. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, a Bíblia diz assim, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Essa palavra aqui traduzida fraqueza, ela significa também enfermidade, impotência, em outras traduções, doença. Então, a Bíblia diz que a lei estava enferma, doente pela carne. E a Bíblia diz que aquilo que Deus não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. É por isso que a Bíblia continua, depois de diz, para que Deus julgasse o pecado na carne, a fim de que eu e você pudesse viver hoje o cumprimento do preceito da lei. Então aquilo que um dia não foi possível, porque a lei estava enferma, se tornaria possível na nova aliança. O que é que Jesus veio fazer que muda a impossibilidade de obediência para uma possibilidade de obediência? Porque enquanto vivíamos a impossibilidade de obediência, a consequência da desobediência era a maldição. Agora Jesus vem nos tirar dessa maldição fatídica inevitável. Por quê? Porque agora ele nos possibilita quebrar o ciclo de comportamento, que era impossível ser quebrado, e nos mantinha na desobediência. Sendo então a maldição a mera consequência, mas o nosso problema real era a desobediência. E por para o homem, durante a lei, era impossível? E aí nós vamos entender vários elementos importantes na Bíblia. E eu não quero tentar... É, é, exagerar na terminologia teológica, mas algumas questões, elas são básicas demais e deixaram de ser tratadas. E, às vezes, a gente acaba pulando isso. Em Gálatas 3,19, por exemplo, Paulo pergunta, qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Em outras palavras, Deus está dizendo que a lei tinha prazo de validade, mas ela foi dada como algo importante até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. O que Deus está falando de Cristo fazer é a forma como foi viabilizada o cumprimento dessa promessa. Por meio daquele descendente mencionado logo no início. O descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Nós precisamos entender que obra é essa que Jesus fez na cruz. Mas para que a gente entenda, precisamos reconhecer qual era a condição do homem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele também diz que a lei só serviu para provar a incapacidade do homem de obedecer enquanto vivia sem Cristo. Ele usa a expressão de que ela serviu de um, um aio, de um guardião, para nos conduzir a Cristo. Deixa eu ler para você Gálatas 3, de 23 a 25. Por quê? isso tudo está sendo declarado de forma entremeada nas declarações de que eu e você hoje somos filhos na fé de Abraão. Tudo está relacionado com a promessa e aliança feita a Abraão. Então ele diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei nela encerradas, para que essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião ou à lei. Essa grande mudança de lei para fé, de lei para graça, de velha para nova aliança, de antigo para novo testamento, tem um pano de fundo muito claro que muitas vezes nós temos ignorado. Eu vejo alguns pregadores modernos, à medida que começam a tentar trazer as percepções deles do que é a graça, eles falam mal da lei. No entanto, Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 16, que a lei é boa. Ele também usa essa linguagem em 1 Timóteo 1,18. A lei é boa, o mandamento é santo, é justo e é bom. O problema nunca foi a lei. A razão pela qual o homem estava encerrado debaixo da desobediência nesse tempo não é porque a lei era difícil. E eu vejo gente dizendo que aquela lei, aquela lei era pesada, era difícil. Irmãos, se aquela era difícil que dizer agora? Porque Jesus chega para essa turma que estava debaixo da lei e diz, ouviste o que foi dito aos antigos, ele está citando a lei de Moisés. Ele diz, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Aí Jesus dá um upgrade. Ele diz, eu porém vos digo, e agora a coisa vai para o next level, o próximo nível. Ele diz, você vai amar o seu inimigo, você vai orar por aquele que te persegue. Então se isso aqui já era difícil... Quando a Bíblia diz, não adulterarás, como é que ficou quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Aliás, Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que eram os caras mais dedicados ao cumprimento da lei. Ele disse, vocês não vão experimentar o reino de Deus. Jesus não veio baixar o nível... Jesus não veio tornar a lei mais simples ou fácil de ser obedecida. Se você olhar numa perspectiva racional, o padrão, na verdade, foi elevado. A Bíblia diz que nós temos uma melhor aliança baseada em melhores promessas que tem a Jesus por mediador dessa aliança. Mas, obviamente, nessa melhor aliança, o padrão da lei subiu. Ele não diminuiu. E a bênção de sair desse lugar antigo para esse, não é porque aqui Deus tentaria dar algo mais fácil, ou mais simples, é porque aqui nós teríamos as condições que nós não tínhamos aqui para obedecer. O que a gente não tinha aqui para obedecer nem no nível mais fácil, nós passaríamos a ter aqui para obedecer num nível ainda maior. Então o problema nunca foi a lei, o problema era a natureza do homem, a incapacidade do homem de obedecer a lei por conta da sua natureza de pecado. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, Deus faz referência a um dos povos que tinham a, teza, a pele mais escura na época, ele diz assim como o leopardo não pode remover as suas manchas, o Senhor diz assim também vocês, não podem fazer o bem acostumados como estão a fazer o mal, sabe o que Deus está dizendo? porque que o etíope não muda a cor da sua pele, e o leopardo não remove as manchas, porque é uma questão de natureza. Deus está dizendo, vocês também não podem fazer o bem, porque vocês estão presos ao mal, como uma questão de natureza. É isso que Paulo explica em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. O problema de cada um de nós, antes da conversão, é que dentro de nós havia uma natureza contrária à palavra de Deus. Isso começou quando? Romanos 5,12, atribui esse início a Adão. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Por que, que a morte passou a todos os homens? Porque Adão, o primeiro homem, foi criado para ser um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, um protótipo, que iria replicar seres semelhantes a si. Aliás, essa era a lei de Deus estabelecida em toda a criação, não só para Adão. E cada um reproduza conforme a sua espécie. Isso valia para os animais, isso valia para os vegetais e valia para o homem. Agora, quando Deus faz a primeira matriz humana, o primeiro cabeça de raça, a primeira matriz reprodutora, como Deus o fez? A Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança então se Deus fez a primeira matriz reprodutora conforme a sua imagem e semelhança o que é que Deus esperava das réplicas, daquilo que viria a partir dele que todos os demais também fossem conformes a sua imagem e semelhança porque esse sempre foi o sonho de Deus, o plano de Deus para a humanidade Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele ou seja, o homem só foi criado depois do mundo, mas quando nem o mundo tinha sido criado, portanto, o homem existia. Deus está antecipando a criação e dizendo, o meu sonho, o meu projeto para a humanidade é que eles sejam santos, é que eles sejam irrepreensíveis. Então, Deus pega a primeira matriz e diz, como eu sou santo, e quero que vocês sejam santos como eu sou santo, eu vou te fazer parecido comigo, Adão, para que você reproduza seres semelhantes a mim na Terra. No entanto, o que Romanos 5,12 nos diz é que por meio de um só homem, e ali é uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz, e através do pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Eu não sei você, mas eu quando adolescente era um cara magoado com Adão. Porque eu ouvi os pregadores dizer que todo problema e desgraça da humanidade é culpa do Adão. Com a cabeça imatura de um adolescente, sabe o que eu pensava? miserável, azarou nossa vida aqui embaixo na terra, imaginar quando chegar no céu vou pegar uns brotos, nós vamos dar uma coça em você Adão, alguém lhe falou pastor, isso não era nada crente, falei nem maduro mas era o sentimento olha o que a Bíblia diz, versículo 13, agora depois de falar de Adão, romanos 5 a Bíblia diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão primeiro. Por que a morte que entrou através do pecado reina sobre aqueles que não fizeram o que o primeiro fez? Porque o que o primeiro fez definiu a produção em série. Quando Adão pecou, ele não apenas se auto-sabotou, ele sabotou a matriz reprodutora, o molde, o protótipo. E quando o protótipo foi danificado, todas as réplicas inevitavelmente saíram danificadas. Então Paulo, em Romanos 5, começa a tratar do assunto e ele diz o seguinte, no versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Como que Adão se torna uma figura ou um tipo de Cristo? Durante muito tempo eu tinha dificuldade de entender isso, porque eu pensava, se o Adão é o sinônimo do fracasso, da imperfeição, da derrota, como é que ele pode prefigurar Cristo? O problema é se você tentar comparar comportamento. O que nós precisamos comparar não é o comportamento, o que nós precisamos comparar é o propósito. O que, que o primeiro Adão era? Um cabeça de raça. No que, que ele prefigura Cristo? E isso é algo que eu e você precisamos entender a respeito de Cristo. Ele também veio para ser um cabeça de raça. O verso 15 diz assim, Todavia não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele está dizendo que assim como Adão lá no início, tem uma atitude que afeta muita gente, viria um outro homem prefigurado por ele, prefigurado como cabeça de raça, que também teria impacto das suas escolhas e ações sobre muitos outros. Agora olha comigo, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, a consequência da primeira, para a justificação. Porque se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Enquanto um só define um péssimo destino para a humanidade, um outro como um só vem para mudar completamente essa condição e essa realidade. Verso 18. Pois com, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só, Adão, muitos se tornaram pecados pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora percebe que nós não estamos mais discutindo só sobre os cabeças de raça. Paulo incluiu que o problema do primeiro espalhado é a desobediência e a solução do segundo que espalha a sua consequência é a obediência. Obediência versus desobediência é o cerne de toda a questão e problema do homem com o pecado e na sua relação com Deus desde o início. E o que Deus veio tratar de novo foram questões como obediência e desobediência. Quando Jesus vem, e aliás nós precisamos entender que é nesse contexto, depois de falar como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, que o verso 20 diz, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa. A lei ressaltou o pecado como? Quando os mandamentos foram dados e uma natureza pecaminosa não conseguia obedecer ou praticar, Deus comprovou a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Aí ele diz o seguinte, sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. O que, que significa a declaração de abundou o pecado? Superabundou a graça aqui onde a desobediência era certa e se multiplicava, onde era inevitável, Deus decidiu manifestar o quê? A sua graça. O problema é que a maioria de nós acredita que graça é só um jeito de Deus levantar quem já tropeçou e nunca uma forma de prevenir queda. Nós acreditamos numa graça incompleta, que remove o homem da condenação do pecado, mas nunca do poder do pecado. A declaração de que essa graça veio ser abundante não é para ser entendido e praticada como muita gente está falando por aí que não importa o que você faça haverá graça sobre você, quase como quem diz não tem problema, a graça é justamente o remédio para que a coisa não continuasse como ela estava antes então ele pega e faz a seguinte pergunta no capítulo 6 verso 1, que é a continuação que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante e de modo nenhum não é a ideia de que é a quantidade de pecado seu que multiplica a graça. É essa quantidade de pecado na humanidade que traz a manifestação de uma graça abundante para resolver o problema da humanidade e não continuar pecando. E como a gente entende isso? Somente olhando para a essência do que Cristo veio fazer. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45, a palavra de Deus diz é assim, Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eu me lembro de quando eu tinha 15 ou 16 anos de idade. Eu sempre li a Bíblia desde muito novo, Que lá em casa a leitura da Bíblia que era obrigação. Mas depois de ter sido cheio do Espírito Santo aos 15 anos, foi que a Bíblia vira um livro interessante, empolgante. E de repente eu estou descobrindo coisas que eu nunca reparei. Aí um dia eu estou lendo isso aqui, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Até aqui tudo bem, porque eu sabia que o primeiro chamava Adão. Aí eu leio o último Adão, porém, espírito vivificante. E, de repente, veio o um choque. Falei, tem outro Adão? Lembro, fui perguntar ao meu pai, que era um estudioso de Bíblia, papai, por acaso tem mais de um Adão? E meu pai, ou desculpa, ele aguarda, retribui com a pergunta, quase que o tempo todo, era o que ele fazia. Estava tá falando isso por quê? Falei, não, porque eu estava lendo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e Paulo falou, é porque tem. Ok. Então, deixa eu reformular a pergunta. Já que tem um outro Adão, quem é? esse tal do último Adão. E o papai, de novo, no estilo velha guarda, que se recusava a dar tudo mastigado, e ensinava a gente a pensar, me diz, vai conversar com o texto? Mas, pai, o senhor já sabe, vai conversar com o texto, sim, senhor. Aí volto eu para o texto. Primeiro o homem Adão, já sei muito bem quem é, foi feito alma ao ser vivente. Agora, o último Adão é espírito vivificante. Aí eu olho e digo, tem um contraste. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, o outro é um ser que dá vida. Falei, ok, está dando informação, nós vamos descobrir quem ele é. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Parei falei, peraí, na ordem de aparecimento na cronologia, o primeiro Adão, que eu sei muito bem quem era, é natural. O último Adão é espiritual. Então eu já tenho duas características. Um é só um ser vivo, o último é o ser que dá vida. O primeiro é natural, o último é espiritual. 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. E aqui nós temos duas informações a mais importantíssimas. Além da Bíblia definir que o primeiro que Deus formou do pó da terra é terreno. Ela define que o outro Adão é celestial. Mas ele diz, o segundo homem. Então ele está dizendo, esse, assim como o primeiro, também é homem. Mas não é homem como o primeiro era, porque aquele era só natural, esse é celestial. Aquele é terreno, esse é espiritual. Aquele é só um ser vivo, esse é um ser que dá vida quando você pega a característica de um homem que não é natural, mas é espiritual, não é terreno, mas é celestial, não é só ser vivo, mas ser que dá vida, pura eliminatória, aqui já não cabe mais ninguém. Quem que encaixa aqui? Cristo. Pois bem, agora a pergunta é, por que Cristo é chamado de último Adão? Para começo de conversa, ele é chamado de último e não só de um novo, porque depois dele não haverá necessidade de nenhum outro. Mas por que a necessidade de um novo Adão? Porque o primeiro falhou. Então a gente precisa entender que o que Cristo veio fazer é cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Jesus não veio só perdoar a culpa e a consequência dos pecados que eu e você cometemos. Ele não veio só corrigir a rota de condenação que nos levava para o inferno para então mudar o caminho, a trajetória para o céu. Ele veio cumprir o propósito. Qual era o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para reproduzir seres semelhantes a Deus na Terra. Mas quando ele pecou, danificou o molde. em vez de reproduzir o que Deus planejou, ele agora reproduz homens pecadores como ele. E isso se torna um problema por natureza. Então, na sequência, o que é que o versículo 48, 49 diz? De 1 Coríntios 15. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os... Celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que é que Jesus veio fazer? Veio ser um novo cabeça de raça, uma nova matriz reprodutora, um novo protótipo que cumprisse o projeto que o primeiro nunca cumpriu. Então, o que é o Evangelho? Não é outra coisa, a não ser nos tornarmos parecidos com Jesus. Que não é outra coisa, a não ser entendemos que Jesus é aquele que imitou e refletiu e revelou o Pai nessa terra. Significa que o Evangelho precisa mudar completamente, não só nossa conduta, mas em primeiro nossa natureza, para que então, consequentemente, a conduta seja também alterada. E essa mudança de natureza que nós precisamos entender, ela é o cerne do que está sendo tratado. Porque se Paulo escrevendo aos Efésios chama de filhos da desobediência, por outro lado, no período antes da conversão, por outro lado, Pedro diz lá em 1 Pedro 1,14 que nós somos filhos da obediência. Algo mudou quando eu e você nascemos de novo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. 1 João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O que é que uma semente carrega? Um código genético, um DNA. Ela carrega potencialmente a capacidade de reproduzir a natureza de quem está liberando a semente no ser que ainda será criado. Quando a Bíblia diz que a palavra pelo Espírito de Deus entre em mim e você, a natureza de Deus nos foi transferida. Como nós vamos entender a declaração de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, traremos a imagem dos, do último. Como que trouxemos a imagem do primeiro? Nenhum de nós acorda um dia, entra numa fila, se inscreve para dizer que quero ser parecido com o primeiro. Como nós nos tornamos semelhantes ao primeiro Adão? Por nascimento. Salmo 51:6. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Outro dia alguém falou, não, isso era era a respeito de Davi. Falei, então vamos para outro genérico. São 58, 58.3, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nasce e profere mentiras. O nosso problema é por nascimento, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. Agora, como nos tornaremos semelhantes ao último Adão? Por nascimento. É aí que você entende Jesus falando a Nicodemo, se alguém não nascer de novo. Não pode entrar no reino de Deus. Aí o Nicodemos pergunta se o senhor está querendo dizer que eu vou entrar dentro, vem da mamãe nascida de novo. não, diz, não, não, não, não, não Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está dizendo, se você entrar no vento da sua mãe para ser gerado, dado à luz, parido novamente, no molde carnal, você fica no loop, reproduzindo só quem você é. Nunca haverá mudança. Você se tornou primeiro, semelhante ao primeiro Adão ao nascer segundo a carne, porque esse é natural, mas para se tornar semelhante ao segundo Adão, que é espiritual, você não vai nascer da carne, você vai nascer do Espírito. O novo nascimento é a maior resposta de Deus à necessidade do homem. Uma nova natureza nos foi dada para que algo dentro de mim e dentro de você mudasse, o que Deus esperava que mudasse dentro de mim e dentro de você. Que nós entendêssemos e praticássemos obediência. Tem muita gente hoje em dia, em nome da graça, tentando querer dizer e fazer os outros acreditar que lei era uma coisa só da velha aliança, que na graça não tem mais lei. Estão criando uma anarquia gospel espiritual, sem nenhuma consequência. Quando, na verdade, o que nós precisamos entender, e outro dia um garoto ainda veio discutir comigo, não, pastor, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Eu falei, o fim de uma lei específica, cabeção, e não de todo e qualquer tipo de lei. Senão você não precisaria obedecer nem as leis do seu país. Eu falei, qual foi a lei que findou em Cristo? A mesma Bíblia explica. Hebreus 7,12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Aqui, no que era chamado a lei, nós vivemos debaixo de um antigo sacerdócio, o sacerdócio levítico, estabelecido por Deus através de Moisés. Mas aqui na nova aliança, nós estamos debaixo de um outro sacerdócio, é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o primeiro sacerdócio finda, a lei que o regia finda com ele, quando o um novo sacerdócio começa, uma nova lei começa, e aí Jesus diz, um novo mandamento vos dou, continua tendo mandamento. Não são exatamente os mesmos, porque com a mudança de ser sacerdócio, houve mudança de lei. E porque é importante reconhecer que continua existindo lei, porque o que Deus continua esperando de mim e de você é obediência. Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E de fazer discípulos das nações, gentios, ele nunca falou isso só para os judeus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O propósito era agora viver obediência. E como isso se tornaria possível? Paulo diz que a lei estava enferma pela carne. O homem aqui desse lado não tinha condições de obedecer. Qual é a grande mudança? O que mudou? Não foi que aqui tinha lei e agora aqui não tem mais. Antes tinha lei, agora continua tendo. Aqui o propósito é que ela fosse obedecida na nova aliança também. Aqui a não obediência é consequência, maldição. Aí ele vem nos remover da maldição, como? Viabilizando, tornando possível praticar a obediência. Para que então a consequência de maldição sobre a desobediência, que nunca como consequência foi removida, Nunca, ela deixou de existir como consequência, mas deixaria de ser consequência sobre nós, porque agora nós sairíamos da desobediência para a obediência. Quem está entendendo, diga, amém. Né? Então, o que é a maior definição da graça? Ela nos tirou de um lugar onde era impossível obedecer a palavra de Deus, e ela nos transportou para um outro lugar, onde pela primeira vez na história se torna possível obedecer a palavra de Deus. E qual não é a minha revolta? quando eu vejo gente tentando usar a graça para justificar a desobediência, em vez de nos levar a compreender que ela é a maior força empoderadora para viver a obediência. Quando a Bíblia diz, ele veio nos tirar da maldição e nos trazer para a bênção, está dizendo, ele veio nos tirar do lugar onde a gente era escravo da desobediência e nos colocou no lugar onde nos tornamos agora filhos da obediência. Agora, como é possível estar do lado de cá vivendo essa bênção? E diz, para que recebesse a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Outra tradução diz, o Espírito da promessa. O que vem como cumprimento que Deus faria em toda a terra. É não apenas o efeito da ação de Jesus, o último Adão, mas a forma como o Espírito de Deus, que habita dentro de cada um de nós, viabilizou o cumprimento da lei. Olha o que já se dizia na lei, Jeremias 31. De 31 a 33, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus já estava prometendo a tal da nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está dizendo, essa foi uma aliança, a próxima que eu vou fazer não é como essa, por que não? Ele diz, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor, porque anularam, porque não conseguiam obedecer a aliança firmada e estabelecida. Agora, o que é que Deus diz? Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhe, lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essas frases, serei seu Deus, serão meu povo, são aplicadas à igreja dos gentios no Novo Testamento. Porque Deus está falando sobre algo que se cumpriria na nova aliança. Aliás, no livro de Hebreus, Antes de ler Hebreus, eu vou ler uma profecia de Isaías, 36, 26 27. Dá-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo, vocês estão com o coração de pedra, não obedece, mas eu tenho uma nova aliança, nessa nova aliança eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, quando eu colocar dentro de vocês o meu espírito, eu vou escrever no seu coração, as minhas leis, os meus estatutos, as minhas ordenanças, Deus está dizendo aquilo que nunca entrou na natureza velha e pecaminosa vai entrar na nova natureza, nos dias da nova aliança, como pelo Espírito de Deus, aquele que de fato traz a manifestação do novo nascimento aquele que alimenta a nova natureza em nós, Hebreus capítulo 10 de 15 a 17, ele aplica essas palavras aos cristãos e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Por quanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis. Sobre a sua mente as inscreverei, acrescentou. E também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele está aplicando as mesmas palavras. Então a pergunta é, recebemos uma nova natureza por meio do novo nascimento. Isso não significa que você perdeu a velha. Outro dia um irmão, havia acabado de sair do batismo, estávamos batizando algumas pessoas da nossa igreja, ele sai emocionado, ele olha para mim e aponta para o batistério, diz, pastor, glória a Deus, o velho homem ficou lá, falei para ele, não ficou não? Quem pastor, misericórdia, ficou sim, falei, ficou não, miserável, saiu é um molhadinho com você e vai embora te acompanhando. Irmão, nós precisamos parar de acreditar que o velho homem morreu, potencialmente foi destruído. Mas de forma prática, é você que se livra do miserável. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e fala sobre se despojar do velho homem e se revestir do novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Como nós podemos viver essa realidade? Pela obra do Espírito em nós. Romanos 8, 2. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 5, 16. Andar em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que nós recebemos como a definição da bênção de Abraão foi o Espírito que agora nos permite viver fora dos termos da maldição gerada pela desobediência, porque ele viabiliza andar na bênção, que é consequência da obediência, a maior característica produzida na vida de um nascido de novo. Mas isso não é o que e você vivemos sozinhos. É por isso que antes de Paulo falar, da bênção né, de Abraão, ele primeiro em Gálatas 3.2, falou sobre receber o Espírito pela fé. Os textos estão interligados. E nós precisamos entender a verdadeira essência da promessa do Espírito Santo. Em Efésios 1.13, Paulo diz, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. O tempo todo é assim que a Bíblia se refere a ele. Por que há uma menção tão forte da pessoa do Espírito? Porque é ele segundo Paulo e 2 Coríntios 3,18, que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Há uma obra transformadora do Espírito, há uma obra mortificadora do Espírito Santo sob a ação da carne, e a razão pela qual eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, não é apenas para ter poder para testemunhar, não é apenas para ter poder para pregar o Evangelho, isso é uma parte, diria até pequena, do processo, não é apenas para que a gente descubra o que é poder, dons, unção, a obra primária do Espírito Santo é nos fazer parecidos com Jesus. Agora nós somos a igreja clamando pelo derramado do Espírito Santo, clamando por avivamento, querendo viver todos os sinais externos, mas nenhuma mudança interna. O que nós precisamos entender é que Deus quer fazer algo dentro de nós. Que depois transborde para o lado de fora de nós. Quem está entendendo, diga amém. Agora, no dia do cumprimento dessa promessa, quando o Espírito... Prometido finalmente vem. E pela primeira vez ele vem para habitar dentro das pessoas. Jesus disse aos seus discípulos enquanto estava com ele. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Mas Jesus diz, mas ele estará dentro de vós. Ainda não estava do lado de dentro. Ainda não era um residente permanente. Ainda não era alguém que podia entrar nesse lugar da nova natureza de um espírito regenerado. Mas quando finalmente isso aconteceu... A Bíblia diz que as pessoas começam a olhar e foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um deles. O cumprimento da promessa vem com uma expressão de fogo, vem com o um reforço de uma promessa a respeito disso. João Batista olha para Jesus e diz, Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Esse I, esse adicional é importante. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Agora eu quero te perguntar, o que é a experiência do batismo de fogo? A maioria de nós resolveu acreditar que o batismo no fogo, ou em fogo, é a experiência do batismo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala da doutrina de batismos, no plural, ela vai dar vários ângulos para nós. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que há é um batismo, nós fomos batizados no corpo de Cristo, na conversão. Depois tem o batismo nas águas, que encena o que aconteceu. Mas a Bíblia fala de um batismo no Espírito Santo, mas fala de um batismo no fogo, e eu quero te dizer, ele não é a mesma experiência. Não, pastor, mas no dia de Pentecostes teve fogo e foram batizados no Espírito Santo, é uma coisa só. Eu digo, pois é, em Atos 19, quando Paulo está pregando o Evangelho em Éfeso, eles foram batizados nas águas e no Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso faz das duas coisas uma só? Não. Em Atos 8 tem batismo nas águas primeiro para ter batismo no Espírito Santo depois, em Samaria. Em Atos 10, na casa de Cornélio, tem batismo no Espírito Santo primeiro para ter batismo nas águas depois. Agora, porque em Atos 19 foi junto, nós vamos fundir numa coisa só e ignorar as outras vezes em que ele aparece sozinho. Aí nós pegamos uma experiência onde batismo no Espírito e fogo foi junto. E a gente começou a tratar como se fosse uma coisa só. Eu quero te dizer, Deus... Restaurou a manifestação do batismo do Espírito Santo, Virado virada do século XIX por 20 depois de séculos disso apagado na igreja. Mas eu quero te dizer: há um nível que está vindo que nós ainda não percebemos ou entendemos, mas Deus vai restaurar o batismo de fogo. O batismo de fogo é uma experiência santificadora mais profunda. Na verdade, Deus começou isso no início do movimento pentecostal, antes de se falar de batismo no Espírito Santo, antes de se falar sobre falar em línguas, antes de falar sobre dons espirituais. Sabe qual era a principal mensagem pregada no movimento pentecostal? Uma experiência de santificação mais profunda. Muitos chamavam de a segunda experiência. O movimento pentecostal começa com uma ênfase de santificação, porque sempre há uma preparação para aquilo que Deus vai fazer na Terra. Joel diz, e acontecerá que derramarei depois o meu espírito sobre toda a casa, Depois do que? Ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo à santificação. Nós, muitas vezes, estamos querendo ver, viver o resultado que deveria vir depois da santificação, pulando essa etapa. Irmãos, há promessas de Deus sobre o que ele fará nessa terra no tempo do fim. Há promessas de Deus sobre a nação brasileira. Mas eu quero te dizer, está vindo uma onda. Há uma experiência de um batismo de fogo nos aguardando. Eu, aos 15 anos de idade, fui batizado no Espírito Santo. E eu levei muitos anos para entender que junto com a minha experiência do batismo no Espírito, de falar em outras línguas, eu recebi um batismo de fogo. Eu achava que tudo era uma coisa só e que todo mundo deveria viver a mesma coisa. Irmão, deixa eu te dizer, eu nasci e cresci num lar cristão. Eu não posso dizer que minha vida era torta, até porque eu era muito novo quando fui cheio do Espírito Santo. Também nem tive muita chance né, de, de me afastar ou desviar. Mas minha vida não era assim tão torta. Então, se você me pergunta, Luciano, o dia da sua conversão mudou minha vida? Mudou nada. Eu tinha três anos de idade. Eu só entendi que se eu não aceitar Jesus, eu iria para o inferno. E eu não queria ir para o inferno. Então, eu aceitei Jesus. Mas aos três anos de idade, não tinha aprontado quase nada. Até os 15 anos de idade, eu estou cheio de vontade de aprontar. Mas debaixo de uma consciência, do incêndio dentro da igreja. Então, estou lá me segurando. Nunca chutei o balde. Aos 15 anos de idade, o Espírito Santo me encheu. E se tem um momento de transformação na minha vida, é esse dia. 13 de fevereiro de 1988. Minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquela experiência, cada fibra do meu ser queria Deus. Cada fibra do meu ser queria um compromisso com a palavra de Deus. Tudo dentro de mim queria viver nesse outro lugar, de profundo comprometimento com Ele. E nunca, desde os 15 anos de idade, e estou para fazer 47. Esse anseio por ele, esse fogo dentro de mim queimando por um compromisso, nunca mais apagou. E aí eu ficava olhando para os outros, batizado do Filho Santo, daqui a pouco voltando para o mundo, batizado do Filho Santo, daqui a pouco esculhambando numa vida de carnalidade. Eu dizia, Deus, por que, que o, cara, o cara não funcionou? Mas entre muitas coisas que não dá para resumir em pouco tempo, o Senhor começou a me fazer entender, você teve duas experiências ao mesmo tempo. E por muito tempo você acreditou e doutrinou, que era uma coisa só. Alguns deles tiveram uma parte, mas não tiveram outra. E aos poucos isso começou a chamar minha atenção. Eu acredito que eu e você podemos experimentar um batismo de fogo. Há um lugar onde nós podemos entrar em Deus. Qual é a figura do fogo na Bíblia? É um elemento de purificação. Muitas vezes a Bíblia diz que ele vai queimar a palha. O que é a palha? Aquela parte da colheita que não presta, que não serve para nada. E tem muita coisa na minha na sua vida que é palha. Tem muita coisa que está aqui esperando só o fogo de Deus para ser queimada. E, de repente, eu começo a ficar surpreso ouvindo Ziga dizer que a aliança de Deus com Abraão é uma aliança de fogo. E que o que lá na frente ele vai fazer como cumprimento... Da promessa que enviar é o Espírito, é trazer o fogo dele dentro de mim e dentro de você. Nós estamos tentando ser uma igreja eficaz, a partir de métodos, a partir de programas, nós estamos tentando consertar do lado de fora um problema que está do lado de dentro. Mas quando nós permitimos que Deus faça algo do lado de dentro, inevitavelmente, eu digo para você, inevitavelmente, vai transbordar para o lado de fora. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia diz que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei, ela não está mera e simplesmente falando que agora as consequências da nossa desobediência, elas desaparecem a despeito da desobediência. Paulo escreve aos Gálatas e diz, de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7 e 8. E diz, tudo quanto o homem semear, isso também sei fará. Quem semeia na carne, velha natureza pecaminosa da carne, vai colher corrupção. Quem semeia no espírito a nova natureza do último Adão, do espírito vai colher a vida eterna. Isso significa o que? Que ele não tirou a consequência de desobediência. Se eu semear na carne hoje, vai dar ruim, corrupção. Mas em vez de entender o que é viver a nova natureza e como empoderados pelo espírito, nós podemos fazer isso. Os pregadores modernos estão dizendo, não, se você estiver fazendo errado, não vai te trazer nenhum dano. Qual o propósito desse tipo de mensagem? Alguém falou, não, pastor, você tem que ter misericórdia. Eu falei, eu tenho. Cada vez que uma pessoa está diante de mim e diz, eu caio, eu digo, se arrependa, tem conserto para você. Agora, o fato é de que Deus oferece misericórdia para te consertar, não quer dizer que é para você ficar brincando e continuar torto. Porque eles estão querendo a misericórdia que não endireita a vida de ninguém. Jesus olha para aquela mulher apanhada em flagrante adultério. Aqui, na velha aliança, ela está sentenciada à morte, e diz, eu te perdoo. Mas ele diz, vai não peques mais. As pessoas, hoje em dia, estão querendo só a parte do perdoo. Peque à vontade, porque o meu perdão é eterno e é repetitivo. É lógico, se houver novas quedas e arrependimento, vai haver restauração, vai, embora haja consequências. Lógico que vai, não estou negando isso. Mas nós precisamos parar de acreditar. Que a vida do crente é para viver de tropeço e tropeço, perdão e perdão. Há um lugar de vitória, onde o pecado nunca mais vai nos dominar. Aliás, logo depois de falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, falando dos efeitos disso, ele dizia: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Por que, que essa parte da graça ninguém está falando? A graça é a maior força empoderadora para produzir na minha e na sua vida a santificação. Há um lugar de vitória onde eu e você podemos viver, por favor, diga amém. Mas Judas 1,4 diz, isso já era problema da época e continua hoje. Estão transformando a graça de nosso Senhor Jesus em libertinagem. Estão usando ela como uma desculpa para uma complacência ou permissão para pecar. Outro dia alguém falou para mim, não, você está pregando o evangelho pesado. Falei pesado para você que não quer compromisso. Para mim eu fico lendo lá, os seus mandamentos não são penosos porque era penoso para quem estava aqui na velha aliança, queria obedecer, mas tinha uma natureza contrária. Agora eu recebi uma nova natureza. O Espírito de Deus é um poder para massacrar e modificar a carne. Quem foi que disse que com ele vai ter que ser difícil? É por isso que nós precisamos dessa experiência mais profunda. Mas, infelizmente, a igreja brasileira está crescendo em números, mas não em profundidade. Passou Marcelo Jamal, falou anos atrás uma frase que eu nunca esqueci. E diz, nunca antes nossas igrejas estiveram tão cheias de tanta gente vazia. Nós multiplicamos o número, mas o padrão e a qualidade do evangelho tem descido cada vez mais, a ponto de muitas vezes a gente ficar se perguntando qual a diferença de um crente ou não crente, a não ser o lugar que ele frequenta. Eu até sei o fato de que ele dá o dízimo, mas a maioria nem isso quer fazer. Jesus diz como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sejam vocês também perfeitos. O Evangelho nunca foi um lugar de eterna imperfeição, e sim um lugar de aperfeiçoamento, transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. Mas para isso, nós vamos ter que voltar ao lugar de uma experiência profunda com o Espírito Santo que se renova. Nós temos entender que se Ele é a definição do cumprimento de tudo isso, é porque sem Ele não haveria arrependimento de pecados, não haveria novo nascimento. Tito 3:5 fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. É Ele que produz isso em nós. Sem Ele, não haveria transformação de glória em glória na imagem do Senhor. O papel da pessoa e da obra do Espírito Santo é algo tão forte no Novo Testamento, que Paulo, em 2 Coríntios 3, chama a nova aliança de... E para mim isso é uma definição importante. Ele chama de um ministério do Espírito. Agora, se eu e você demos esse lugar de importância à pessoa e à obra do Espírito, permitindo esse fogo arder em nós. Lá na velha aliança, Deus já dizia, o fogo arderá continuamente no altar. Se nós vivemos a nossa versão do fogo hoje ardendo continuamente no altar, ardendo continuamente no altar, as coisas vão ser diferentes. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu não quero falar só Sobre a necessidade do fogo. Eu quero que a gente termine orando e clamando por esse fogo. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Até porque desde aquele carnaval de 21 anos atrás, quase 22 a minha vida nunca mais sou a é mesma. O que fora é impossível a lei, o que estava enferma, doente, impotente, por causa da carne. Deus viabilizou que se cumprisse aqui. Depois de falar isso, ele diz em Romanos 8,4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito. O Espírito Santo quer liderar a minha e a sua vida todos os dias. Eu prego, falo ensino muito sobre o Espírito Santo. E as pessoas gostam e me pedem para falar mais. Mas nos últimos anos o Espírito Santo começou a falar comigo. Fale menos sobre os dons. Fale menos sobre as experiências com o sobrenatural. E fale mais Sob a minha ação santificadora. Porque as pessoas estão tentando pegar aquela parte que interessa. E descartar aqueles que eles acham que não precisam. E o Espírito Santo não veio apenas dar dons e poder para mim e para você. É gostoso quando a gente ouve os testemunhos da liderança do Espírito Santo. Ontem nós estávamos almoçando pedir para o pastor Manuel Ziga contar uma experiência que ele teve muito tempo atrás, quase de 20 anos atrás. E naquela ocasião, ele estava para embarcar, cartão de embarque na mão, e resumindo a história, o senhor não deixou ele embarcar. E ele descobriu que aquele avião que ele teria embarcado teve um acidente e caiu. É gostoso saber que Deus pode dirigir a vida de quem está afinado com ele, é ótimo. Mas por que nós vamos acreditar que Deus livra a nossa vida de um perigo natural, mas que na hora de escolher pecar, esse Espírito Santo não tem influência nenhuma para tentar nos livrar dessa armadilha espiritual? O mesmo Espírito, todos os dias, está tentando travar, por meio do seu Espírito nascido de novo, batalha contra a carne. Quando você começa a pensar o que não deve, ele começa a dar o alerta. Quando você começa a olhar para o que não deve, ele começa a dar o alerta. Quando você começa a falar o que não deve, ele começa a dar o alerta. O problema é que em vez de ser sensíveis, a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureço o vosso coração. Isso significa que ele fala onde? No coração. Mas o problema é que muitos endurecem o coração. Estevão olha para os judeus dos seus dias, numa época em que está se vivendo um grande derramar do Espírito, e diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Tem muita gente resisti resistindo ao Espírito Santo. E está lá falando mal de alguém, algo dentro dele, não fala dessa forma, não. Fala o sim. São atitudes de rebeldia, de negligência a voz dele o tempo todo mas a gente está esperando que de uma hora para outra um som nos pegue para que a gente saia fazendo as coisas mais extraordinárias quando Paulo escreve diz, não entristeçais do Espírito Santo ele está dizendo que é possível afastá-lo em vez de aproximá-lo e a pergunta a ser feita é como nós entristecemos cada vez que nós ignoramos todo bom depósito dele, o desejo dele de nos levar a andar em obediência massacrando a carne em vez disso nós nos sujeitamos a carne, e ignoramos ele, nós não estamos entristecendo, é por isso que Paulo diz, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, escolheu andar para o lado de cá e desconectou da fonte, não dá para dizer que está tudo bem, está tudo certo, dá para ficar bem, dá para consertar, mas não está, mas eu gostaria que nós levantássemos nossa voz a Deus, e clamássemos por um batismo de fogo, Pastor, já fui cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, não tem nada na Bíblia que diga que você não tem mais nada para experimentar. Os mesmos apóstolos cheios em Atos 2, dia de Pentecostes em Atos 4, 31, estão novamente sendo cheios do Espírito. A frase, enchei-vos do Espírito, em Efésios 5, está numa conjugação, na língua grega, num verbo, num tipo de conjugação em que o verbo fica no tempo contínuo. Significa, encha-se, não pare de se encher, continue a se encher sem nunca mais parar de se encher é um nível do infinitivo que nós nem temos na nossa língua ser cheio do Espírito é uma experiência contínua mas o batismo de fogo é algo mais e Deus quer nos tocar nesse lugar hoje eu sinto o temor de Deus no meu coração mas ao mesmo tempo eu sinto o amor desse Deus, que quer nos levar a andar nesse lugar de vitória. Essa conferência nasceu para fortalecer os sacerdotes santificados, para ajudá-los a chegar lá. E nós precisamos usar essa ferramenta. Quando Isaías tem um vislumbre da santidade de Deus, ele começa a enxergar o que falta nele e diz, ai de mim, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. É nessa área que um anjo pega do altar uma brasa e toca ou torce a boca do profeta. Eu costumo dizer que naquela área que eu e você admitimos que estamos em falta. Exatamente aquela área que Deus está autorizado a tocar e trabalhar. E talvez hoje seja um excelente dia para dizer, senhor, essa área está ruim. Está ruim. Mas eu preciso dessa provisão. E assim como Deus tinha brasa, fogo para tocar a vida de Isaías, Ele continua tratando a minha, a sua vida e a queda e a derrota do pecado com o mesmo santo remédio, fogo. Fogo não é apenas a purificação, é uma obra mais profunda do Espírito de arrancar aquilo que é ruim de dentro de nós. Vamos clamar pelo fogo. Eu pedi para você ficar em pé, mas você ora como se achar melhor em pé, sentado de joelho. Os músicos vão ministrar, mas a princípio eu gostaria que você não cantasse com eles. Enquanto eles ministram, eu quero que você ore, eu quero que você clame. Mas olhe para cá, querido, clame como se tudo dependesse dessa oração. Clame como se tudo dependesse desse momento. Uma vez ouvi uma frase do pastor Corte. Tem gente que na hora de pecar é abusado. Na hora de se arrepender quer ser comedido. E diz, o seu arrependimento tem que ser no mínimo tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Nós precisamos deixar Deus tocar as nossas vidas e tratar conosco. Essa não é para ser só uma tarde de perdão ou de restauração. Mas uma tarde de capacitação, de empoderamento para você andar em vitória sobre a carne e o pecado. Então comece a orar. Comece a orar. Eu vou pedir que mesmo marido e mulher evitem orar juntos. É um momento onde é cada um por si. Coloca a sua vida diante de Deus. E por enquanto, não quer dizer que nós não vamos fazer depois, mas por enquanto não cante, apenas ore. Apenas ore. Apenas ore. Vem sobre nós Espírito Santo. Vem sobre nós Espírito Santo. Nós precisamos do teu toque, nós precisamos do teu poder, nós precisamos do teu fogo. Sem eles terá sido só um discurso, uma palestra. Terá sido só uma aula teológica nós precisamos de mais. Abre os céus e vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem sobre nós. Envolve-nos nós clamamos por um batismo de fogo nessa tarde nós clamamos por um batismo de fogo em nome de Jesus a palavra de Deus nos revela que Deus é muitas coisas, Ele é um ser multifacetário a Bíblia diz que Ele é amor diz que Ele é bom, diz que Ele é justo fiel fogo consumidor e a lista vai longe mas o que me chama a atenção é que a atmosfera do céu respira ou transpira um atributo santo santo santo os seres celestiais não estão entonando amor, amor, amor nem fiel, fiel, fiel nem justo, justo, justo apesar dele ser tudo isso porque aquela parte de Deus que Ele desejou antes de nos criar que pudesse ser admirada, desejada por cada um de nós ainda é aquela mais proclamada e nada disso é sem razão à medida que nós permitimos ser fascinados pela santidade de Deus outro dia alguém falou para mim Subirá, acho que você está obcecado, você não fala de outra coisa não sei santidade. Eu falei, obcecado estão os serafins, os seres viventes. A Bíblia diz noite e dia sem cessar. Eles só dizem santo, santo, santo. Da visão de Isaías que acontece 700 anos de antes de Cristo, até aqui narra no Apocalipse, cerca de 100 anos depois. 800 anos se passaram. Isso não significa que eles estão proclamando a santidade de Deus só os 800 anos. Mas você consegue imaginar você falando por 800 anos, noite e dia sem cessar: Santo, Santo, Santo. Hum. Imagine depois de uns 150, 180 anos, algum de nós já ia estar muito entediado, debruçado num canto: Santo, S-A-N-T-O que normalmente a gente imagina alguém falando isso por obrigação, mas a Bíblia diz que aqueles seres são cheios de olhos, por de trás e por diante, que alguém diz que apenas dois olhos seria muito pouco para admirar a beleza da santidade dele, eles são cativados e atraídos por um dos mais fascinantes atributos de Deus, e eles não conseguem parar de ser santo, santo, santo, quando nós, como igreja, chegamos ao lugar de entendimento, que santidade de Deus não é algo para nos oprimir, mas um dos atributos sem assim, mais desejados. Então nós vamos entrar no próximo capítulo da nossa história, algo reservado para a nação brasileira. E nós vamos entrar lá em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.